Olá pessoal do nosso canal, estamos aqui hoje para gravar mais um videozinho. Uma surgiu algumas dúvidas aí é, a respeito dessa máquina, da troca do disco Se mais preciso. É... Nós fizemos um vídeo dela. Um... Há um tempinho atrás e a gente tinha é, como meta gravar a troca do disco, mas o vídeo lá ia se alongando ia se alongando demais e a gente decidiu fazer um novo vídeo mostrando a troca do disco dessa máquina aqui. É, então a gente vai fazer uma, trocar uma ideia e mostrar aqui a troca do disco. Na verdade eu não vou trocar o disco, eu vou só sacar e recolocar ele novamente é porque o disco novo que ainda não adquiri um novo disco só nessa máquina aqui para madeira maciça estou utilizando esse disco que veio então mas como surgiu várias dúvidas aí é, e comentários alguns comentários aí sobre a troca do disco a gente vai gravar antecipar o disco é, chegar e vai fazer a gravação com esse disco aqui mesmo certo pessoal é uma troca é, não sim eu achei até um pouquinho complicado mas tá tranquilo de fazer é, se faz com uma chave Allen uma chave Philips que acompanha a máquina. Fica aqui do lado direito, colocada aqui atrás. Tá aqui a chavinha. Uma Allen L Philips. É o que a gente precisa para fazer a troca aqui. Vou dar uma viradinha nela aqui para ela aparecer melhor na câmera. Lembrando, nunca se esqueça de desligar a tomada para manusear o disco aqui, pessoal. Para evitar esse acidente. Apesar da máquina ter uma trava de gatilho, mas pode acontecer um acidente. Certo, pessoal? Vou virar um pouco. Nessa posição. Nessa posição aqui, creio que vai estar bacana. Certo, pessoal? Então, desligado do tomate. Vamos lá. A gente. Para ter acesso ao parafuso que prende o disco, a gente tem que soltar esses parafusos aqui. E remover essa proteção aqui. Essa proteção aqui tem que sair. É, eu acho que é um ponto que a Stanley deveria ter dado um pouquinho de atenção, bolado uma forma de conseguir sem ter que tirar isso daqui. Mas não, não tem como. Então a gente vai estar tá fazendo aqui. Certo, pessoal? Primeiro tem que afrouxar esse parafuso aqui. Na verdade, esse aqui tem que retirar ele. Vou afrouxar ele aqui. E aqui tem um segundo parafuso, que é até interessante, que ele tem uma trava do lado de dentro, que não, que não permite que ele se solte totalmente. Tem uma, uma garra aqui atrás, não sei se a câmera vai pegar. Vou pontar a chave lá no local. Ó. Ele tem uma trava, tá vendo? Não deixa o parafuso cair, achei bem interessante esse recurso aí. Então vamos estar afrouxando ele aqui. Achamos até o limite devido à trava, ele não sai, viu, pessoal. Já esse outro aqui ele sai totalmente. A gente retira ele e aí a gente solta essa proteção aqui. A gente retira lá para trás. A primeira vez que eu fui fazer achei até um pouco mais complicado. Agora, é, como diz, parece que ficou mais tranquilo de fazer. Eu vou dar um giro na máquina, tá mostrando para vocês a trava, né? Que trava o disco na hora de rochar o parafuso. Então aqui tem um pino, né? Ó, se você soltar o pino, gira livre. Você aperta o pino e gira o disco, ele trava. Certo, pessoal? Então vamos lá, vou voltar para a posição que estava. Aí. Então aqui já travei. Ainda não sei se é rosca direita ou esquerda, viu pessoal? Vamos olhar aqui agora parece que é normal não é rosca esquerda vou antes de estar tá fazendo está pressionando aí disse vou travar a máquina aqui para ela não ficar fugindo da posição então aqui já é travado nessa posição vai ficar melhor tá Vale. Já afrouxou, voltou ao normal aqui. Tá aí, pessoal, um disco. É, já vem de fábrica com uma bucha de redução, vou até estar tá medindo o diâmetro desse furo aí. Então, muito simples. É, de início, a primeira vez que eu fui mexer eu achei um pouco complicado, mas agora ficou até tranquilo. Meio chatinho tirar a, promoção, a, a proteção lá. Então, tá aí pessoal, tá fora... É, vou apanhar o paquinho, e a gente vai ver as medidas do furo aqui. É, tem algumas pessoas também com dúvida qual é a medida do, do diâmetro desse eixo aqui que vem. Certo? Pessoal, só corrigindo, corrigindo, eu falei besteira. Parafuso rosca esquerda. Eu disse que não era rosca esquerda, mas na verdade eu queria dizer que era rosca esquerda. Certo? Então só corrigindo. Parafuso é rosca esquerda. Então voltando aqui pessoal. O eixo da máquina, o eixo da máquina 16mm, certo? É, o disco que vem na máquina, que é o original da máquina, não sei nem qual a marca desse disco, é um disco para MDF, são 80 dentes, é, porém eu estou utilizando ele na madeira maciça, está cortando bem, então um disco que eu não pretendo continuar usando ele na máquina, vai ser só. É, daqui a pouco eu vou trocar o disco, vou utilizar um outro disco de marca melhor e tal. É, esse disco, a furação dele 25mm, tá? Então, de fábrica, a máquina já traz uma bucha de redução de 25 para 16mm. É, isso aí já veio de fábrica, tá pessoal? Acompanha a máquina. Essa bucha de redução, certo? Eu tenho outros discos aqui, é de 32mm de furo então ele não serve na máquina minha intenção era até utilizar, tem um disco novo aqui mas não deu certo, tem que adquirir um disco ou fazer uma bucha de redução não decidi ainda o que vou fazer então portanto de fábrica ela já tem a bucha de redução colocada aqui no eixo né? e aqui a gente instala o disco fica perfeitinho que tem a uma arruela né, travante que trava no parar no, no, no eixo da máquina, ela não gira solto. E o parafuso com o rosto à esquerda, então, portanto, ela aperta ao contrário, como se a gente estivesse afrouxando uma porta. Aí o disco ajustado. A gente vem aqui novamente faz o travamento do disco, daquela, daquela forma que a gente já mostrou antes. Pode até soltar que ele fica travado e a gente aperta. Não precisa exagerar muito no aperto, porque só da, da partida da máquina esse disco vai se apertando aí, e depois fica praticamente impossível tirar. Já havia acontecido isso antes. Então tá aí, vamos reinstalar a proteção. Tem uma molinha aqui que é Meio chatinha Tudo que você vai fazer a molinha Ela atrapalha um pouco A gente coloca meio desse parafuso Philips rosca normal pessoal não é esquerda não leve aperto nele. A gente proteção para lugar de novo, ela tem uma travinha aqui que logo que a gente começar a fazer o um aperto no parafuso ela já vai segurar no lugar para a gente conferir se está tudo ok. Tem uma trava aqui que vai, vai prender ela aqui mesmo antes de a gente apertar de tudo. É meio... eu disse que era meio chatinho por isso que... Às vezes a gente sozinho para fazer isso daqui é meio complicado. Então aí ó, ela já para no lugar, devido à trava aqui. A gente confere se está funcionando certinho a proteção. tá tudo ok. A gente vai fazer o aperto aqui. Um detalhe tá um pouco aqui em fora do lugar. Prontinho. Proteção instalada. Lavado. pronto, simples assim, de trocar, fazer a troca do disco, certo pessoal? É uma coisinha simplesinha, mas que alguém tinha dúvida aí, e aí tá feito, a maquininha tá, tá pronta, quem puder deixar o like aí pra gente, puder se inscrever no canal, a gente vai estar tá sempre postando esses vídeos aí, e tá tirando as dúvidas que forem surgindo aí do pessoal, tá ok? A depois de uns 3 meses de uso, está atendendo super bem, ainda está com o disco original, está é, cortando madeira maciça, o MDF ainda está com o disco bastante bem afiado ainda. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo, forte abraço!